Ai, Jesus! Quem caiu? Ah, mano, os caras entram na missão pra que dá, velho! Até o... Até o selhão é melhor! Beleza, meu! Olha, é. o oh, é cara tá fazendo! Entre, entre. Entra aí, entra aí! Entra, o Zona Sul! Oi? Entra aí, vamos jogar, cara! Vamos tá até aqui vai demorar, mas tô entrando. Ah, um jogo não carrega rápido, cara. Mesmo no SSD. É uma bosta Nossa, que porra foi essa? O <coughs> cara se reparei, cara. Ai, mano. Ah, só 3x1, né? 3x1, quando não é 3x1, é 2x1. É, uns falam que é latência, né? Outros falam que é 3x1, só como é que é, né? Ah, mas é óbvio que é 3x1, né, cara? Canseiro, isso aí, cara. A gente vê que tem nove minutos pra incendiar essa porra aqui. Ah, chama aí pro grupo, não me toque. Atacar? Tá Atacar? Tá Aham uhum. Não, minha boca Nossa, quase um... Morre ainda Esse é horrível de humano. Pagando. estão zumbi uma frase aí como é que tá o cenário calma aí Tem que ter visão por enquanto não tô vendo ninguém né? paromba tá lá no telhado lá no na ah, é do, é do outro brincadeira lado. né velho olha o cara aqui cuidado aí Morri pra ele, tá 8-5 aí, velho. O Candy tá voltando, Beto, pela rua já. Tá indo por cima de tu, Beto. Ou ele tá indo pro carro lá de resposta. O carro de espalho tá explodido aí, mano? Tem carro aqui não Onde eu tava, não Tá atrás de aqui, Aromba morto, dá pra fazer o ponto J aí, mano Vai fazer que cante tá aqui que a gente tá comigo hein? Na rua tem. Puta. Ah, mano, caralho, velho. Porra, eu fui recarregar na fim do cara, velho. Onde que o cara tá? O cara oh, tá, tá voltando pelas você costas velho. Tô voltando pelas costas aí, ó. Onde de passagem. Mas já tá aí, velho. Boa. No L aí, se pá, tem No L, se pá, tem Tem carro de respawn aí? Tá telhado, tá telhado. Telhado. Ai. Ah, o Maromba tá em cima do telhado aí na é, frente. Exatamente. Nossa, minha latência. Passei. Eu morri, velho. Tu morreu, mano? Não. Maromba tá tecado. O cara passou por ti. uma desceu. Tá morto. Tem mais alguém vivo? Não, né? Não. Faz aí. Vai dar mata-mata o Când aqui na rua no no S. Tá feito. Não, mata, mata não, Qual é o objetivo? Maleta? É, é entregar e botar no ponto. Na é o é, é, é, é computador. O tá parado aqui. Kandy eu matei, mas tinha mais um. Maromba. Tá levando só um. Tem alguma... Já eu levaram, já? Um. Ou dois. Acho que eles levaram dois, mano. Vai lá, Humberto, Não, só Não um. Tem né? dois aqui. Eu vou levar um. Leva é no meu carro aí. Isso, vou botar um no carro dele aqui você pega de atrás voltei. Já tô aqui, é. já. Pode, pode, pode ir embora, pode ir embora. Vai, Umberto. Cola aí. Já cola na grade, só vem, só vem. Bora aí. Aí, ah, candy aqui Vai, vai, vai, vai, Aí, maromba minha vai, vai, eu morro, vai, Maromba já aí? Kanji, maromba. Os três. Tô. Vai explodir aí, vai explodir aí. Aí. Eu então vou morrer. Sai de perto, pera, perto. pera, pera, pera, pera, pera, pera. Eu preciso... Morri. Ó. Oh. <risos> sozinho. Então Eu... não teve o que fazer não. Entra aí, velho. Ó, tá vindo aí, ó. Granada. É, vai chover granada. A já era O outro também, o outro tá... matei também é outro, são três Faltou né? o Kandy, o Kandy pode marotar nas costas Joga granada nesse carro, no carro forte lá Aí o Kandy aí Melhor ficar pra dentro, hein, Humberto. Aí dá pra jogar nade, fazer uma traquinagem. Ah, Norte, Norte, Humberto. Tá indo Norte, você viu aí, já, né? Por dentro. Tá, lá dentro. Vai de pegar você aí, Betânia, cuidado aí. Pra gente. nada. Tá na sua frente, o cara. Beleza. Você tá, tá... tá vendo, né, onde ele tá? Ali Não. dentro, ó. Onde estão tá os vidros ali, onde os vidros quebram? Em cima? Onde, onde quebra os vidros ali, cara? Ó. Onde tá o ah, carrinho? Ah, tô ligado, Maromba? É, tá, tá os dois aí. Ó. Tá aí, ó, Maromba até Tecado. Maromba até Tecado aí, tá? ó, aí, ó, você esquerda aí. Foi mal, morri. O cara tá naquela coluna ainda, onde a gente quebra os níveis ali. Tô ligado. Ah, tem um aqui dentro. Caralho, a gente não tem nenhum carro de respawn. Vou jogar uma granada aí. Não vai, Não vai, não vai. Uh, tá, tá 8-5, cara. Matei Nossa cara Como meu jogo trava Jesus Você falou que ele otimiza o jogo? Não sei como tá otimizando não? Tá onde respawna o carro Onde respawna carro tá o, tá o Left Beleza Left então o um Maromba deve ter nascido nas costas aqui Maromba tá do outro lado Lado Não tem o left. Lá pelo, pelo lado do S. Tem um carro aqui pra nós. Não, tá um vindo segmento. aqui comigo. Foi por dentro, foi por dentro. Beleza. Tu pegou o carro, vai lá e tira o objetivo lá, vai lá, vai lá. Eles estão querendo tirar o objetivo aqui da gente. Vai lá, vai lá. ó ele... o Vegas aí, pega ele Maroma por dentro, hein, maroma por dentro. Então calma que a gente tá, tá ganhando, mano. É, Cande por dentro. Tirar. Então vou, vou ajudar aqui. Foi no Acabou minhas balas, o Maroma tá 85, tá por dentro. Ah, tô 85 agora, quase. Tô conseguindo nascer no meu veículo. E agora? Morri. Vai tirar os joga objetivos. Joga nade, joga nade, joga nade, joga nele joga nade, tá ah, os dois, tem dois ali, tem dois ali no, no objetivo ali. Boa, não Me Ah, lá em cima, lá em cima no spot. Lá na antena. Cara, tô com 200 de MS, velho. Se quiser, nasce no carro, né? Ó, ah, o Candy me matou. Tá lá dentro. Acho. Joga uma nade no petivo ali que. Eu peço. Vai, vai, vai, vai, vai. Nasce no carro aí também, lá no topo. Tá? Agora é vocês dois lá que eu vou ficar aqui. Vambora, vambora, Roberto, vambora! Tô travado, cara, tô com a minha. Só sai, sai sai... Dentro, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Vai, vai. Botaram no carro já. Ah, mano. Já tá aqui já. Fez, fez besteira vir pra cá. Ah, eu vim pra tirar o parado. Tem três minutos ainda, mano. Pecado Kand. Ah, vou morrer pro outro. Ah, quase morro pro outro, mano. Agora fica. Pecado. Futeu, velho. Pecado. Maronga não tá não. agora a gente não tá pontuando, caralho. Mas relaxa, não tá na frente, eles também não tão pontuando. Essa bomba vai explodir, sai daí Betinho, sai daí, sai daí Betinha. Sai daí, sai Ai. Sai daí, Betinha. <risos> ah, é. aqui na rua. Tenta pegar um carro agora Betinha, tenta pegar por dentro o carro aí. Vou ajudar precisa. o Humberto aqui. Dá pra levar só um. Ai velho, tá, North, na frente, North, ó, tá na frente ó. Tá na frente aí, ó. No meu carro aí, ó. Tá até carro de, de, de, de coisa. Morri. Ah, os três itens estão lá, velho. Não, que relaxa, pô, relaxa. Tecado merto. Aqui, o merco, vindo aqui. Pecado. Ah, eu morri. Nossa, que. Sei que ele ia voltar. Não consegui nascer. Não maromba, maromba aqui no corredor, aqui, Humberto. Cuidado. Onde estão tá os itens? Maromba está aqui no corredor. Está ali onde está meu carro, cara. É, por isso que eu não consigo nascer. Boa, merda. no meu carro, para o meu carro. Tô sem bala, hein. morri hum. hum. Tá vendo ele, ou Ele tá bounty, eu acho. O Kandy tá lá no onde respawn o carro. Vai tá precisar de ajuda e se fala. A gente tá morto. Ok, velho. Ah, velho, atacado o outro. O outro tá indo, tá no objetivo dele, tá atacado esse Tá atirando. O maroma tá, ah. tá mais atrás. O maroma tá mais atrás. Puta ele velho. tá perto aí já, que eu não tô conseguindo acertar. Ele vai entregando. A gente precisa tirar os itens, Zé. Precisa tirar um item. direito. Oh. Boa.